o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém... Não o seria. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 21. Pelo ano de 1958, um parente meu, a quem nestas páginas tratarei pela inicial C, adoeceu gravemente, declarando os médicos consultados tratasse de úlcera do duodeno. Chamada que fui do estado de Minas Gerais, onde então me encontrava, a fim de auxiliar no tratamento ao doente, logo de início constatei, por minha vez, que, além da enfermidade física muito bem diagnosticada pelos médicos, existiam ainda, na pessoa de C., as influências psíquicas deletérias de duas entidades desencarnadas sofredoras, agravando-lhe o mal, as quais eu distinguia facilmente pela evidência, detendo-se de preferência no próprio aposento particular de C., si uma delas com a particularidade de se deixar ver deitada no soalho sobre uma velha esteira e um travesseiro roto e ceboso sem fronha e coberto com uns miseráveis restos de cobertor Tratava-se a segunda entidade do espírito de um primo suicida de C por nome Adão o qual ingerira formicida dois anos antes e apesar de haver residido em outro estado da república e nem mesmo ser muito afim com C agora se plantava no domicílio deste como espírito, e era então por mim visto em desatinos pela casa, contorcendo-se em dores e sofrimentos violentos, tais como vômitos constantes, tosses, sufocações, asfixia, aflições desesperadoras, alucinações, etc., e com tais complexos atingindo fluidicamente o enfermo, que externava os mesmos sintomas e tinha os seus males agravados. Médium de faculdades positivas, absolutamente afim com espíritos de suicidas, dessa vez eu nada sentia de anormal no contato com as duas entidades, limitando-se a minha ação, no caso, apenas ao fenômeno da vidência. No entanto, a entidade suicida, Adão, foi facilmente retirada pela ação da caridade espiritual em conjunção com a terrena e encaminhada a uma sessão do grupo espírita Meimei de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, comunicando-se ostensivamente pelo fenômeno de incorporação por um dos médiuns do grupo, apresentando todas as particularidades da própria personalidade e do gênero de morte que tivera inclusive os vômitos, a tosse e asfixia, conquanto o médium permanecesse alheio à existência da mesma entidade e dos fatos em geral a ela relacionados, sendo, ao demais, vista e descrita com minudências pela evidência do médium Francisco Cante do Xavier, que igualmente desconhecia a existência do suicida e os laços de parentesco entre este e se. Si. Entre mentes, a primeira entidade acima citada não fora retirada e continuava sendo vista por mim frequentemente, materializada e externando singulares particularidades. Tratava-se do fantasma de um homem de cor negra, regulando 40 anos, alto, corpulento, obeso, indicando enfermidade grave, pois dizia atacado de inchação geral, como quem padecesse de grandes males renais. Os pés, muito visíveis, estavam descalços e traíam inchação impressionante, e a entidade se deixava ver muito pobremente trajada. O meu parente C. residia numa casa recém-adquirida no Rio de Janeiro, casa que fora reformada pelo anterior proprietário e que, por isso mesmo, tomara aspecto assaz agradável. Essa casa, no entanto, foi erguida em terreno onde existir um casebre, sendo este demolido para nova construção. Como de hábito, ao ingressar na residência de C, comecei a orar diariamente à hora do trabalho psicográfico, que não fora interrompido. E nessas ocasiões, e ainda em outras mais, às vezes, até inesperadamente, durante as redes domésticas, minha visão espiritual, ou o que quer que seja, talvez até mesmo a faculdade psicométrica do ambiente, surpreendia no local da casa um casebre, e, em vez do jardim com suas bonitas árvores e folhagens e o piso de cerâmica e cimento, um pobre terreno em ruínas, com um canteiros de hortaliças ressequidas e alguns poucos galináceos enfesados além de utensílios imprestáveis espaços por toda a parte. E assim continuei orando e escrevendo mediunicamente. Eu recebi, então, os ditados psicográficos do romance Nas Voragens do Pecado, de Charles, até que, alguns dias depois, durante novo transe positivo de desdobramento em corpo astral, todo o panorama psíquico que se desenrolava no dito domicílio foi-me facultado pelo espírito Charles, meu dedicado amigo espiritual. Esta entidade incumbe-me sempre de tarefas difíceis, mesmo penosas, exigindo o máximo de minhas forças mediúnicas. Os livros por ela ditados à minha psicografia foram, literariamente, os mais trabalhosos, requerendo dedicação extrema labor intenso a fim de se aproximarem o mais possível do que ela própria concebera. Na ocasião, isto é, em 1958, incumbiu-me, portanto, de uma das tarefas mais difíceis que me foi dado realizar, principalmente porque seria ação exercida em estado de transe mediúnico, no plano espiritual, e não no terreno. Tentarei descrevê-lo o melhor possível, visto não ser isenta de interesse para aqueles que se inclinam aos estudos e observações transcendentes do Espiritismo. Uma vez transportada ao estado de espírito semiliberto, vi que desaparecer a casa atual e, em seu lugar... Via-se apenas um terreno com um casebre construído em adobes, coberto de telhas velhas, com janelas minúsculas sem vidros e portas muito toscas de tábuas grosseiras e chão de terra batida. Algumas plantações já arruinadas se deixavam ver, tais como couves, quiabos, los, etc., e, sobrepondo-se a todas pela quantidade, arbustos de ervilhas com estacas de taquara. Compreendi que ali existira a viçosa chácara de hortaliças, mas que a decadência deviera depois, por circunstâncias que, no momento, não me foi possível compreender. Dois ou três galos de briga, tipo chinês, iam e vinham pelo terreno, ciscando e cacarejando. Lixo amontoado a um canto e sinais suspeitos de fogo em círculo indicavam a esterqueira para o adubo às plantas e também que o habitante do casebre fora dado à prática de magias, de macumba, como vulgarmente é conhecida a dita prática no dialeto popular brasileiro. Um negro ainda moço, ou o seu espírito, corpulento, simpático, cuidava das ervilhas com muita atenção, amarrando-as com tiras de imbira às estacas. Nota da autora Imbira Fibra de casca de árvores verdes, usada pelos homens à lavoura como amarrilho para os seus serviços. Usava camisa branca andrajosa, calças escuras com muito uso e sujas de terra, chapéu de feltro velhíssimo e tudo oferecendo visão de extrema pobreza e decadência. Pés descalços, inchados, como que atacados de elefantíase, enquanto o corpo reluzia, deformado pela inchação. Com a continuação do fenômeno nas noites subsequentes e com a orientação do espírito guia Charles... Fui informada de que aquela entidade chamara-se Pedro, quando encarnada, residira no casebre, e que, agora desencarnada, continuava no mesmo local, fixando o pensamento no cenário passado, e, por isso mesmo, construindo-o ao derredor de si, para seu desfruto ou seu infortúnio, à força de tanto recordá-lo, sendo, portanto, esse o seu ambiente imediato, ou seja, Tipo de criação mental sólida, idêntica às analisadas pelo sábio professor Ernesto Bozano em seu interessante livro, A Crise da Morte. O cenário dava, pois, até a mim mesma, a ilusão da mais positiva realidade, quando nada mais era que criação mental inspirada nas recordações fortes do passado sobre a matéria quintessenciada ou força cósmica universal, disseminada, como sabemos, por toda parte. E Charles acrescentou, Entrego-te a esse pobre irmão para que o consoles dos seus infortúnios, instruindo-o nos princípios da renúncia aos bens terrenos, que ainda aprecia, pela aquisição dos bens espirituais. Podes fazer isso e serás auxiliada, compreendi que insólita confusão se estabelecera no entendimento do pobre espírito, o qual se via a nova casa no local da sua e a reforma geral do terreno, também continuava vivendo no seu amado casebre, o que equivale dizer que criando ele mesmo seu ambiente pelas recordações fixadas na mente, residia como espírito entre nós outros, os moradores do prédio novo, ao passo que, se se deitava na sua velha esteira, eu o distinguia deitado no soalho do próprio quarto de dormir de si. A verdade era que, tal for a série de sofrimentos físicos que atingiram o chamado Pedro quando o homem, que, agora traumatizadas a sua mente e respectivas vibrações, transportara para o perispírito os complexos do estado de encarnação, conservando, por isso mesmo, as aparências da antiga enfermidade e os sofrimentos outrora experimentados. O volume do seu corpo rotundo ou do seu perispírito nada mais era, portanto, do que ecos mentais da inchação que lhe atacara o corpo carnal, proveniente de dolorosa doença nos rins, que degenerara em terrível câncer que lhe invadira totalmente as entranhas, causando-lhe o decesso físico. Tudo indicava que ele, Pedro, vivera pobremente do produto da sua pequena horta, e que, mais tarde, advindo enfermidade inclemente, tornara-se miserável, assim morrendo a míngua de recursos. Tratava-se como se vê de um pobre ser assaz ignorante e não propriamente mau, mas difícil de se convencer do estado anormal em que vivia, dado, realmente, a sua pequena capacidade de compreensão das coisas. E Charles insistia. — Será necessário socorrê-lo não só a bem dele mesmo, como de todos vós. Entrego-te para que o ajudes. Os médiums são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns à vida espiritual o quanto antes, visto que muito auxílio recebem para facilitar-lhes os desempenhos. O amigo em questão apenas necessita de amor e caridade. Os médiums forçosamente devem ser habilitados, antes que qualquer outra pessoa, para esses certames humanitários. Se não os realizam, é porque não querem e a mulher, com as tendências maternais que lhe são próprias, obterá resultados superiores com a prática da mediunidade bem sentida e compreendida em todos os seus ângulos. Seria necessário, portanto, que eu instruísse ou doutrinasse aquele espírito sem promover nenhuma sessão mediúnica, tal como no caso do suicida Guilherme. Seria como lecionar os rudimentos da moral do Cristo dentro do lar, como as mães elosas aos seus filhos, moral que ele absolutamente não possuía, e da doutrina dos espíritos, que ele possuía ainda menos, trabalho preparatório quais os realizados nos centros espíritas, que possibilitasse esclarecimentos maiores do verdadeiro estado espiritual, que ele ainda não conhecia nem podia viver, dadas as precárias condições vibratórias em que se encontrava. Esse serviço, porém, seria antes realizado em corpo astral, durante transes de desdobramento e, como de uso no invisível, onde o esclarecimento individual é feito naturalmente, durante conversações amistosas ou em aulas para os mais afins, e não com sutilezas transcendentes, como na maioria das sessões mediúnicas terrenas. Não me atemorizei, porém, pois tudo me parecia natural, e lembro-me ainda de que, da primeira vez que me defrontei com a entidade em questão, de modo a poder falar-lhe a fim de iniciar a tarefa que me fora confiada, passou-se o seguinte. — Bom dia, Pedrinho. Como tem passado você? — exclamei, saudando a entidade. É de notar que as cenas que se seguirão se desenrolavam durante a madrugada, quando já o sono magnético, ou o que quer que seja, era profundo, estando o cérebro já descansado das impressões do dia e isento, portanto, de interferências. No entanto, jamais presenciei escuridão. Sentia-me, ao contrário, alumiada como que pela claridade da lua cheia, o que faz supor tratar-se da luz própria do mundo invisível, visto que o fato se passava pela madrugada. Sentindo que era dia e esquecendo-me de que ali me encontrava graças a um importante fenômeno mediúnico, eu agia naturalmente e cumprimentava o habitante do além com um muito humano bom dia, dando-lhe ainda diminutivo para o nome, pois, com efeito, é hábito meu apelidar os meus amigos com diminutivos para os seus nomes, o que aos desencarnados de situação sofrível, pelo menos, sensibiliza sempre, mas não me atrevendo a tais liberdades com as entidades protetoras. Ouvindo o cumprimento, a entidade sorriu satisfeita, tendo eu então compreendido que ela me supunha uma nova vizinha, daquelas que lhe compravam as pobres hortaliças ou levavam pequenas dádivas que o auxiliassem na sua miséria. E respondeu, sem deixar de pelejar com o amarrilho das ervilhas. — Bom dia, senhor. Vai-se indo, com a graça de Deus. Não ando bom nem nada, senhor. Como a senhora vê, estou cada vez pior. — É, vejo que você não está muito bem mesmo, não. E trabalhando assim... — Quer que eu o ajude a amarrar as ervilhas às estacas? — Você está um pouco fraco, Pedrinho. Esse serviço é penoso para uma pessoa nas suas condições. E assim você se cansará cada vez mais. Respondi, observando que ele gostava de se sentir mártir e a fim de cativar a sua confiança antes de mais nada. Ele aceitou o oferecimento e eu me pus a ajudá-lo no trato às queridas plantas. O que não deixava dúvidas era que as minhas próprias vibrações se conjugavam positivamente com as ondas vibratórias que dele se distendiam. E eu via o terreno tal como fora no outro tempo, enquanto as hastes das ervilhas e as estacas de taquara pareciam tão sólidas ao meu contato como se se tratasse efetivamente de realizações terrenas, a tira de imbira, inclusive, que eu ouvia estalar ao ser, por um de nós dois, sacudida para amarrá-la aos arbustos. Seguiu-se conversação amistosa, por assim dizer, diária, durante cerca de dois meses. Na maioria das ocasiões em que assim conversamos, não foi possível recordar integralmente o assunto de que tratávamos. Em transes como esse, as lembranças se conservam intermitentes e muita coisa se esvai ao despertar do mesmo. Só mais tarde retornam vivas as lembranças do que então foi vivido e retornam pelos canais da intuição acionadas pelo assistente espiritual que orienta o trabalho. Lembro-me, entretanto, de que, chorando, Pedrinho se queixava amargamente de uma pessoa, um homem que muito prejudicara, chamando-o frequentemente pelo nome de seu romano e ao qual responsabilizava pela miséria em que se encontrava. Não raro, durante esses colóquios espirituais, eu me via sentada sobre um caixote velho ao lado do meu pupilo, no quintal, ouvindo-o relatar os próprios infortúnios, enquanto, igualmente sentado, chorava e ouvia, depois, as lições de instrução evangélica e rudimentos da doutrina espírita sobre a vida de além túmulo que eu lhe transmitia, o único bálsamo que a inspiração de Charles me fornecia para lhe aliviar as amarguras. Eu lhe falava, então, da misericórdia de Deus, que não desampara o sofredor que nela confia, ou da bondade de Jesus, sempre pronto a auxiliar os necessitados, assim levantando a esperança no seu coração, e contando-lhe histórias educativas, nas quais Jesus aparecia no esplendor da sua vida prática entre os homens, ou seja, na ação dos seus serviços junto ao próximo. Pedrinho era qual criança, dispondo de pequena capacidade de entendimento para instruções mais amplas, incapaz de forças de penetração para outra forma de esclarecimento. Falava-lhe das curas realizadas por Jesus nos cegos, nos paralíticos, nos leprosos, acrescentando que aquele que tais curas fizera outrora também, certamente estenderia sobre ele sua mão protetora a fim de permitir-lhe a cura de que tanto necessitava para os seus diversos males falava das parábolas mais assimiláveis pelo seu entendimento, da ressurreição da filha de Jairo e da de Lázaro, procurando acentuar, intencionalmente, a atenção dispensada pelo mestre às crianças, aos pecadores e aos doentes, sua grandeza espiritual de emissário divino, seu amor à humanidade, seus sofrimentos heroicamente suportados, o generoso perdão concedido aos que o haviam perseguido. Certa vez exclamou ele, provando que assimilava o ensinamento. — Ah, senhor! Se eu vivesse no tempo dele, não é verdade que ele me curaria dessa minha doença também? — O tempo é sempre o mesmo, Pedrinho. O Divino Mestre não nos abandonou. E estou certa de que há de curar também a sua doença. A cura já começou, meu irmãozinho, e dentro em breve você não sentirá mais nada do que vem sofrendo. Estará fortalecido e feliz para conquistar o futuro. De outra feita, porque eu lhe apresentasse explicações sobre o fenômeno da morte, garantindo que nossa alma continuaria a viver para progredir sempre para Deus e jamais se aniquilando em paragens infernais, riu-se com alegria e declarou Deus permita que seja assim mesmo, porque eu tenho muito medo de ir para o inferno quando morrer. As intuições que me eram fornecidas não aconselhavam a surpreendê-lo com a notícia chocante de que ele próprio já não era um homem, e sim um habitante do além. Seria talvez cedo dado o atraso mental em que permanecia e os múltiplos prejuízos daí derivados. O esclarecimento, ele o receberia mais tarde, por normas naturais, no momento que lhe fosse possível gravitar para plano atmosférico menos denso que aquele em que, na realidade, estava vivendo. Pedrinho gostava das histórias evangélicas e costumava rir, se encantado, ao ouvir que o samaritano passava pela estrada que ia de Jerusalém a Jericó e socorria o infeliz ferido pelos salteadores, ao narrar-lhe a parábola do bom samaritano, e lembro-me ainda da satisfação com que ouvia a comovente história do filho pródigo, perdoado pelo pai depois de tantas peripécias sofridas, da aparição de Jesus a Maria de Magdala e aos apóstolos depois do Calvário, da conversão de Saul e outros tantos passos que a inspiração me trazia como recurso para uma adaptação da sua mente às coisas suaves e superiores que lhe pudessem elevar as vibrações. Notava, demais, que o paciente se ia afeiçoando a mim e confiando em minha palavra, sensibilizado e atraído pelo trato afetuoso que eu lhe dispensava. Às vezes chorava, queixando-se de terríveis dores e ardência nos rins, no fígado e no estômago, que o impossibilitavam de alimentar-se. Até que um dia lhe perguntei, segurando a haste de um pé de ervilhas para que ele o atasse à estaca de taquara. — Quero um médico para se consultar, Pedrinho. Essa doença não vale nada, e se é apenas o seu pensamento, que recorda o tempo em que a doença existiu, fazendo você sofrer novamente. Contudo, ainda assim, você precisa de certo tratamento para a enfermidade da alma, pois é a sua alma que está doente. Será melhor você ir para um hospital, porque lá haverá conforto, tratamento adequado, enfermeiros para atendê-lo, além dos médicos, e tudo será gratuito. Se você quiser, arranjarei sua entrada num hospital muito bom que eu conheço. Mas... Respondeu o interessado, não compreendendo o meu intuito, que era afastá-lo daquele ambiente, ao mesmo tempo proporcionando-lhe ensejo de melhoras espirituais. — Eu quero ir para um hospital, sim. A questão é encontrar uma pessoa para tratar das minhas galinhas e das minhas plantas. Não posso ir porque, além de tudo, preciso refazer minha hortinha para ganhar alguma coisa. Não posso continuar nessa miséria. Ora, em primeiro lugar está a sua saúde, porque doente ninguém pode trabalhar. Eu tomarei conta de tudo para você poder ir. Acaso você não confia em mim? Pois, conforme você sabe, eu também gosto de criar galinhas. Até já possuí grande criação de galinhas. E também gosto de tratar de plantas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.